Olá pessoal, eu vou fazer a limpeza desse reservatório de água da nossa van e vou ter que retirar o radiador, retirar toda essa frente aqui, ó, para consertar um furo que apareceu nele. Então, eu vou começar e vou gravando por partes, ok? Vou começar a soltar, então, esses parafusos aqui. São quatro desses aqui. E a boca, né? Tá parecendo que é uma 8, vamos ver. Bom pessoal, agora eu tirei o para-choque dela Porque tem dois parafusos ali que eu não consigo tirar A não ser fazendo assim Então eu tive que tirar, soltei Ali na frente eu soltei todos os parafusos que tinha ali E está liberado aquela parte da grade ali Bom gente, uma vez o para-choque retirado Aqui tem uma peça ela tem dois parafusos aqui. ó. Na verdade eu creio que só as porcas já vai me liberar essa peça aqui. ó. Essa peça aqui ela segue aqui por dentro passa aqui atrás do emblema e ela vem aqui nessa peça solta aqui. Ó. Nessa peça de cima aqui. Certo? E uma coisa que eu já soltei aqui vai a presilha da tampa. Ou seja, que... Entra essa trava aqui, ó. Ela vai aqui. Já tirei. Vai aqui nesse lugar. Já tirei. E tá solta lá dentro. Tá bom? Ela fica solta mesmo. Aqui, como eu tava falando pra vocês. Olha aqui, ó. Certo? Ela fica lá dentro. É... Aqui nós temos dois parafusos, né? Que vão presos aqui, ó. Tá certo? Vão presos aqui nesses... Dois orifícios aqui Tá bom? Vou voltar a câmera pro lugar dela e vou continuar o trabalho Como eu comprei Essa van usada Eu não sei se é original ou não Mas nas laterais dos para-choques Nós temos Em cada lado Dois parafusos Com porca 10 E na frente Dois parafusos 14 Certo? Não sei se é original, é o que eu falei. Então, 2, 10 nas laterais, nas pontas. E 2, 15 no meio. Tá bom? Agora eu vou continuar, então, que eu vou soltar aqui, ó. Vou soltar aqui. Vou soltar lá embaixo aqueles dois que eu mostrei aqui, que é o 10 também, tá bom? Bom, gente, agora que eu soltei essas duas porcas aqui dessa usando chave pito então agora certo? como eu vou tirar o radiador eu tive que liberar isso aqui tudo ó. eu vou guardar ele no cantinho que eu vou utilizar o espaço ali bom meus amigos para que eu possa trabalhar com um radiador uma forma que eu tenha uma condição de fazer um trabalho melhor eu vou soltar o filtro aqui a, a caixa do filtro de ar também como eu estou fazendo não vem lugar nenhum na internet talvez até tenha mas eu não encontrei então vou fazer do meu jeito tá bom então eu vou soltar essa peça aqui ó com uma chave de fenda Vou soltar essa mangueira que vai aqui dentro não preciso soltar gente, eu estou soltando porque eu quero, talvez nem precise nem soltar, tá bom? Essa mangueira aqui eu vou soltar, acabei de soltar, ó, ó essa mangueira aqui, ó, certo? Onde passa o ar aqui dentro, e vou eu tenho que comprar um lugar para guardar ela também, eu vou golear tudo num lugar só, senão fica meio esparramado e eu não gosto. uma trava de um lado, de um lado, então soltar Vou soltar, e agora soltar um lado, de um falei que eu precisava soltar? Olha aí, ó. já tem acesso lado, de O meu radiador tem essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira, ela é uma mangueira de retorno para o reservatório. Olha só pessoal o que, que aconteceu aqui, ó. Ela. Essa peça quebrou. Aqui tem um, um lugar onde ele vai a solda dele quebrou. Então eu não vou tirar daqui para não perder. Mas foi isso que aconteceu Aí jogou água para tudo quanto é lado E olha a sujeira Que não o ex-dono dela Porque o ex-dono dela ficou pouco tempo com ela Mas alguém lá para trás que não limpou Então vamos seguir, seguir aqui que, que é a primeira vez que eu estou fazendo Com o alicate de pressão Vou soltar Uma outra mangueira que está aqui dentro Se alguém tiver aqueles alicates de chamado ali cá de bombeiro também dá certo bem colocada essa mangueira aqui viu então já vou dizer que tome cuidado porque ela está muito bem colocada aqui soltar bem essa essa uma trava né Vem aqui soltar ela fora se não soltar ela fora não consegue Vou tentar passar por cima aqui, porque está muito justo. Quem trabalha com isso, com certeza tem uma prática muito grande. Eu não trabalho, né? mas eu gosto de fazer essas coisas. Viu? Isso me ajuda bastante. Imagina na estrada agora com a Madalena, viajando, se eu assim, isso. Na é verdade? Tem que ter as ferramentas, na é verdade, mas tem que ter nem um pouquinho também, né? A ajuda do alicate de pressão de uma chave de fenda e paciência eu consegui soltar essa mangueira aqui ó, essa mangueira grossa aqui, tá vendo? Então agora eu soltei essa daqui, eu vou separar ela num canto aqui para não atrapalhar e vou continuar... Ah, soltar soltado Tudo aquilo que vai aqui no No radiador Agora é a parte elétrica Que eu tô achando aqui É, agora é a parte elétrica A parte de A parte de mangueira já foi como que eu faço Para soltar isso Já achei Aqui pessoal tem uma caixa Eu não sei o nome que eu posso dar Para isso aqui não, mas eu vou Vou mostrar para vocês onde é que ela vai. Deixa só um minutinho, deixa eu já pegar a câmera aí. Peraí. Tá uma passoqueira aqui que vocês nem imaginam, viu? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui na medida do possível aquela caixinha preta lá embaixo. Ela vai encaixada numa pecinha de metal que tem ali no suporte do radiador aí. desencaixei ela ela tá aqui ó na minha mão eu sei que não tá muito bem a imagem não tá muito boa mas dá pra vocês verem tem uma abertura aqui na lateral não está meu dedo mexendo aqui que vai encaixado lá embaixo bom meus amigos com cuidado uma chave de fenda nós temos a parte elétrica que vai ligada ao radiador então eu soltei aquela aquela caixinha lá embaixo que eu mostrei em seguida nós temos duas tomadas dessa daqui ó uma vai aqui em cima Quando eu falo em cima é bem aqui no alto E é essa daqui A outra Ela vai embaixo Do radiador Eu deixei ela pendurada aqui dentro Não dá para mostrar para vocês eu tô com ela na minha mão Inclusive tem uma uma abraçadeira lá embaixo que eu tenho que lembrar de colocar a outra tá aqui ó. Não dá para vocês verem que tá aqui, ó. ó. Certo? Ela vai lá embaixo. Ela, ela que liga o.. minhas grandes aqui. A do lado direito. Aqui. Ela tem aqui, aqui. É essa que eu tô pegando, certo? Vou deixar no livazinho aqui para não ficar meio perdida, quando eu precisar dela, achar fácil. Vou pegar uma... uma... um, um cordão para me prender ela ali e prender outra também. Eu fui na sala de costura da minha esposa, peguei... Dois pedaços de malha O que, que eu fiz? Eu amarrei Essa parte Que vai ligado aqui em cima Deixei aqui no alto Pra mim saber que é ela Como eu tô gravando fica fácil né Depois que eu a coisinha eu lembro E a parte de baixo eu amarrei numa mangueira aqui Pra saber que é de baixo também Pra na hora que eu for fazer a ligação eu não esquecer Imagina se inverter como é que vai Vai dar problema Vamos continuar então. Vou soltar agora aquela mangueira lá do fundo. A gente tem que trabalhar uma parte ali. Já tá solto aqui embaixo. Já tá solto aqui, faltou tá soltar tá solta tá solta só solta a sua mangueira. Bom pessoal? Estou mostrando aqui para vocês. Eu soltei a mangueira aqui pra para ficar de pressão. Eu tirei a abraçadeira. E essa abraçadeira aqui. Essa abraçadeira aqui. que vocês estão vendo, né? Agora eu quero ver uma coisa aqui. Tá solto? Deixa eu ver um negócio aqui. Se eu vou ver se eu sou capaz de tirar ele sozinho, né? Vou ter que pedir ajuda. O bom seria se tivesse um guinchinho aqui agora, viu? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom gente, lá está o radiador fora do lugar dele. Bom, agora eu vou tirar ele dali, se tá escorado ali, para ver o que aconteceu nele, de fato. Bom meus amigos, agora eu vou tirar a capa que está em volta do radiador são parafusos como esse com uma chave como essa está marcado TX30 sementinha de alguma coisa enroscou aqui ó e eu vou plantar vou ter que guardar esse aqui vou plantar vou guardar esse parafuso aqui também a sementinha também e vou lembrar que a posição dele é assim né para então, na hora que eu tiver que colocar não ficar perdidão eu não tem o que errar. Ventilador maior para minha frente, ventilador menor para trás. Mas vou guardar essa peça aqui. Quebrou aqui, ó. Esse cantinho aqui. Lavei bem lavadinho o radiador. A água estava limpinha, tanto quanto essa aqui que até embaçou a lente da câmera. ó. A água estava nessa cor aqui do radiador. Gastei um tanto bom de água para lavá-lo, mas deixei o máximo que eu pude limpo. Agora eu vou soltar essas mangueiras aqui, né? E vou lavar o reservatório também. Tá certo? Então vamos lá, porque o tempo está ficando curto. Papai do Céu mandou uma chuva abençoada para nós agora. E vai nos refrescar esse tempo muito quente. Meus amigos, vou falar um pouco alto por conta da chuva. Mas eu vou dizer o seguinte. ó. Aqui tem um parafuso 10. Aqui vocês tiram o alicate de pressão, Aí vocês puxam aqui. ó. Uma vez que está solto em cima. Aqui, e embaixo, aqui, vocês vão pegar a peça e fazer isso, ó. Pronto. A peça tá solta. Agora, vamos na luta de limpar isso daqui, tá bom? Bom, amigos, aqui está o radiador fora do lugar dele, lógica. E o lugar que quebrou foi exatamente aqui, ó. Aqui dentro, ó. Uhum. nesse lugar que eu tô achando que os profissionais vai ter que mexer ali na parte plástica para soldar, vamos ver o que vamos falar. Depois a gente fala como foi a situação. Eu espero que tudo corra bem. Oi, Sirsinho. o que você Bom, tá hoje, fazendo badana? aí, hein? Tô dando uma confirmada aqui nas mangueiras. Já encontrei umas coisinhas aqui por arrumar. Já arrumei. Uns fios soltos, já coloquei. Tinha um fio quebrado ali. Soldei ele, acertei. Agora tá pronto pra colocar o radiador. Agora eu vou montar o radiador, né? Porque o radiador já foi soldado. Eu vou montar ele na parte plástica dele. Vou pedir pra você me ajudar a colocar ele aqui. E aí nós vamos ligar tudo. Só que tem que dar uma lavada boa, Madalena. Porque quando jogou a água, ó, aqui sujou tudo. Ó, aqui tudo sujo, tá vendo? Então eu vou, eu vou dar uma lavadinha pra deixar ele bonitinho. Pra não ficar com essa é, cara de... Dá uma de... melhorada, né? É, porque fica feio, né? Eu acho muito feio. Aí depois você me ajuda aqui, só dá uma lavadinha ali, tá bom? Tirou a lanterna aqui, tirou né? A lanterna. Deu a... Isso, uma lavadinha ó. por dentro. É. E outra coisa, pera aí, só um minutinho. O que, que você tirou ali? Então, aqui é o reservatório de água. que vai o um motorzinho. Não tava funcionando. Aí descobri o que aconteceu. Rachou aqui, ó. Vou fazer uma solda ah. aqui agora, tá vendo? Aqui, ó, a água tá saindo tudo por aqui. Então, eu vou colocar uma solda aqui e depois eu vou esperar. Que é, uma cola? É, um componder Enquanto ah. o componder age, eu vou montar o radiador. Entendeu? E aquela parte ali é a parte do radiador. É. É a é, é onde segura ele? É. é o E ele tá aqui, ó. Isso aí. Então vamos lá, vamos deixar ele fazer o trabalho. Olá pessoal, mais uma vez eu estou de volta. Eu desmontei, como vocês viram aí, a frente dessa Renomaster 2.8 d 2004. Vocês podem observar que o reservatório da água do radiador ainda permanece sujo porém eu fiz de tudo o que eu pude fazer dentro daquilo que eu aprendi dentro das pesquisas que eu fiz no youtube eu consegui deixar a água limpíssima porém a peça é original e pelo fato dos donos anteriores não terem tomado o devido cuidado para com a água do radiador ele então impregnou no plástico, eu não consigo tirar. Tentei de todas as formas, mas não consegui. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu vou até pegar o farolete aqui. Eu quero dar umas dicas para quem está rodando o Brasil com um carro como esse. O seguinte, aqui ó, vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui embaixo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu puxar para cá mais. Eu não tô com. Ah lá. Olha. Tem essa mangueira aqui, essa mangueira aqui, onde eu tô mostrando com que ela pega o ar daqui de fora, certo? O ar ele entra aqui. Ó. Ele entra aqui, entra nessa mangueira. Dessa mangueira ele passa ali por baixo, dá a volta e vem aqui, certo? Muito bem, lá embaixo tem uma caixa plástica que eu até, dá para vocês verem aí, não está focando muito bem porque é um celular, mas vocês podem reparar que lá embaixo, olha ah lá, tem uma caixa pequena plástica, ali dentro vão dois relés. Aqueles dois relés são os que são responsáveis para fazer a leitura do cebolão. O cebolão está ali atrás, ó não dá para poder ver mas ao tirar essa peça aqui vocês conseguem ver muito bem quando eu enchi o sistema com água eu coloquei água filtrada coube 7 litros aqui dentro e aí o radiador encheu tem uma mangueirinha aqui que é essa mangueira aqui ó essa mangueira aqui que ela vai no radiador foi justamente ali Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Foi justamente ali, ó. Mas aqui, ó, essa mangueira, aqui ó. Nesse cantinho aqui foi onde quebrou. Aí quebrou tudo. Fez a solda. Coloquei, montei tudo direitinho. Quero que vocês prestem bem atenção quando vocês forem fazer isso. Aqui tem os parafusos. Vocês procuram é, quando vocês desmontarem, separar os parafusos certinho. Todos esses parafusos aqui. Ó, todos esses aqui foram arrancados, aqui também a frente foi arrancado e tudo mais. Aí vocês vão colocando de volta, com calma, não se apavorem porque demora. E aí quando eu coloquei a água, o radiador encheu e começou a sair água por aqui, né? Pela tampa, eu deixei isso aqui aberto, tá bom? Ó, deixei aberto, certo? Deixei aberto assim, fui colocando água filtrada, porque depois eu vou tirar essa água filtrada que tá aí. E vou colocar o aditivo. Agora, o que eu fiquei impressionado... Gente, nunca foi limpo esse radiador, tá? Saiu uma lama daqui... Tão feia... Que eu fiquei impressionado de ver o relaxo... Vou falar bem assim... Que me perdoe os donos anteriores. O relaxo... Que foi é, tratado esse carro. O último dono de quem eu comprei essa van... Ele comprou ela e ficou apenas dois meses com ela. Então, ele está fora da minha crítica tá fora da minha crítica porque ele não teve nem tempo de mexer nesse carro, em seguida eu me interessei pelo carro, então eu tiro ele fora da jogada que ele não merece mas os donos anteriores não tiveram o devido amor e eu sou muito enjoado com as coisas que eu possuo primeiro que eu tenho só uma, quem tem uma não tem nenhuma, né? então a gente tem que cuidar, essa mangueira aqui, olha o que eu fiz aqui ó. essa mangueira aqui, ela tava relando aqui e tanto relar, estava co comendo essa mangueira por, pelo outro lado de lá. Aqui, nesse tipo de reservatório, tem uma, uma rosca. O que, que eu fiz? Eu peguei, fiz essa gambi, o que, que é gambi? Gambiarra. Fiz essa gambi bem feitinha, coloquei a mangueira ali, protegi essa mangueira com um outro pedaço de mangueira e agora ele não, não rela mais. Tá bom? Não vai rela mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando vocês encherem de água logicamente aqui vai estar destampado quando ela começar a sair água para fora peça para alguém você tem que ter água reservada tá bom uns três litros aqui fora pede para alguém ir lá botar no ponto morto e ligar e ligar o carro quando você liga vai fazer assim ó mais ou menos assim eu não sou muito bom nesse tipo de coisa não mas o que, que você vai fazer? vai colocando água, vai colocando água, todas as mangueiras tem que estar no lugar, todas as mangueiras tem que estar com as abraçadeiras bem firme, beleza, no momento que ela funcionando começar a jogar água para fora, pede para desligar, desligou lá, espera, aí o que, que vai acontecer, você vai dar uma, uma olhada aqui, se ela tiver descido, você vai colocar mais água, aí pede para ligar e veja se ela vai descer mais, mas aí já não vai descer mais, com certeza não vai o que que acontece vocês vão pegar no ponto morto vai ligar o carro para ver o momento que vai ligar as ventoinhas no momento que ligar vocês marca na, na, na mente onde foi que ligou no meu caso no meu caso no relógio lá foi bem no meio sabe quando o relógio está no meio mesmo foi bem no meio. Então, meus amigos, nós temos ali aqueles dois marcadores da temperatura e do combustível. O da temperatura, ele passou do meio e foi subindo. E nada dessas ventoinhas ligarem. E foi subindo. Quando chegou num ponto crítico, eu desliguei o carro. Olha só, presta bem atenção o perigo que a gente corre. Desliguei o carro e fui lá naquela caixinha que eu falei, onde tem os relés. Desmontei a caixinha. Tirei os relés, levei no um especialista, pedi para ele fazer uma análise para mim. Um estava bom, o outro não estava bom. Aí o que eu fiz? Comprei dois novos, substituí e fiz o mesmo procedimento. Liguei e fiquei aguardando. Quando chegou no meio, aí ligaram as duas ventoinhas. Daí desligou, eu deixei ligado, ligou novamente, desligou... Eu deixei ligado, ligou novamente e assim ficaram funcionando as ventoinhas. Isso significa que provavelmente foi a causa do rompimento que houve no radiador e graças a Deus não acendeu a luz aqui no meu painel. Isso quer dizer que agora vai faltar apenas eu colocar o para-choque. Eu aproveitei e dei uma olhada por baixo. Felizmente esse carro nunca foi batido de frente, não tem nada amassado quem comprar esse carro meu futuramente vai ficar muito feliz, porque esse carro está bem alinhadinho Lembrando de uma coisa, eu vou pegar o relé e vou mostrar para vocês, tá bom? gente, é o seguinte, nas pesquisas que eu fiz, eu descobri que esse relé auxiliar TRA 116213 ele também serve na linha Fiat, tá certo? então tá marcado ali embaixo, ó Fiat, Ford, General Motors Volkswagen, Citroën Peugeot Renault, John Deere e Massey Ferguson Naquela caixinha ali 12 volts, 30, 40 amperes Cinco terminais com suporte universal Eu co cortei o suporte Porque daí não tinha como eu trabalhar Colocando de volta, então eu cortei Mas é um suportezinho plástico, qualquer um de vocês faz isso Aqui eu quero deixar uma coisa bem claro Vocês vão ver uma... Uns números, ali tem uns números Deixa eu tentar fazer com que haja uma leitura aqui Aí, deixa eu ver, aí, aí Tá marcado lá em cima, ó 87... Ai, gente, dá uma força para mim aí... 87... 86... 85... Eu estou tremendo... Bom... Essa numeração... Quando vocês forem comprar esse relé... Por favor... Verifique direitinho... Esses cinco terminais... Com esses números aqui... ó. Então tem 87... 85... Outro 87 no meio... 86 à esquerda... E 30 aqui embaixo... Porque se vocês não fizerem isso não vai funcionar, então fica aí o meu conselho, já vou comprar mais dois e vou levar junto comigo, é complicado achar isso daqui, não é fácil, tá bom, tanto quanto você se puder levar outras coisas, né que você deve levar, para se der problema você ter como você socorrer o carro, e agora eu estou vendo aqui também a parte dos fusíveis, tô, estou passando limpa contato, tirando um por um, e levando cada um no seu devido lugar, já limpo. Mais uma dica que eu vou dar, deixa eu até pegar essa lâmpada. Aqui nós temos, aqui dentro, nós temos aqui ó, o reservatório da água dos limpadores de para-brisa. Aqui nós temos o um motorzinho e os fios que ligam o motorzinho. Não estava funcionando, o motorzinho estava no lugar, mas os fios estavam pendurados. E eu descobri que quando eu coloquei água no reservatório, o reservatório estava furado. Esse aqui estava furado. Eu peguei um produto que eu tenho. Que eu vou mostrar para vocês. Que eu uso muito gente. Isso tem sido o salvador da pátria. Como o pessoal fala. É isso aqui. Muitos conhecem. É um compound da Vedacity. São duas partes. Né? A parte de cima é a parte que se não foge a memória. É de cor cinza. E a de baixo é branca. Misturei os dois separadamente. Um pouquinho de cada um. né Mistura bem os dois. Aí eu fui aqui no produto. Eu tirei isso aqui fora. Não tem segredo, viu gente? Não tem segredo. É um parafuso 10 desse lado aqui, ó. E outro parafuso 10 do outro lado. Facílimo de tirar. Peguei o, o rasgo, onde tinha rasgado, porque trincou, né? Peguei uma chave de fenda e fui fazendo assim, ó. Perto do buraco. Fui aumentando mais ainda pro lado de fora. O, o, o buraco tá aqui assim, a linha reta. Eu fui passando assim nele, tá, tá entendendo? Aqui, ó, ó. Fui fazendo isso aqui. Aí eu peguei e enchi tudo com aquele produto ali. Depois que eu limpei bem limpinho, mas só que foi para lado de lá. E agora tá funcionando perfeitamente. Tá certo, pessoal? Mas agora eu vou dar uma geral aqui para colocar o para-choque no lugar. E pronto. Economizei, eu creio que uns R$ reais nesse meu trabalho aqui, mas valeu a pena. Como sempre vale quando a gente faz com amor, né? Nisso aí eu sou caprichoso, viu? E por fim, meus amigos, aqui está o carro completamente... Preparado para a viagem, totalmente revisado e agora é dar uma boa de uma lavada, deixar ele bem limpinho porque está muito sujo e pegar a estrada. Assim que o Papai do Céu nos der a oportunidade queremos fazer isso. Um abraço a todos, inscrevam-se no canal, dê o seu joinha, comente e compartilhe para que o canal possa continuar crescendo. Deus abençoe a todos vocês.